influenciar e emancipar, dois verbos que definem a trajetória de Madonna. Ela partiu de temas como religião e sexualidade para impor ao mundo das artes uma agenda libertária. Mudando várias vezes de imagem, fez da música pop uma plataforma de transformação e continua a fazer aos 60, como mostra a coluna de Nelson Mota. Desmentindo o estereótipo da loura burra, Madonna, que tem um dos maiores QIs do show business americano, se tornou o símbolo da loura inteligente, talentosa e poderosa, e virou o maior ícone vivo do feminismo. Sob o signo de leão, ela vai comemorar seus 60 anos, como uma das maiores divas da história do show business e também como grande defensora das minorias e da liberdade de expressão. No imaginário coletivo, Madonna se tornou a anti Marilyn Monroe, que foi assediada, explorada e maltratada pelos homens, enquanto Madonna fez deles seus brinquedos. Nunca se curvou à autoridade masculina, sempre denunciou e ridicularizou o machismo. Like ao mesmo tempo, ao contrário de muitas feministas, Madonna não se tornou uma inimiga mortal dos homens. Pelo contrário, ela se diz sempre e mostra que é louca por homem, mas quer que eles evoluam. Mas suas músicas divertem, emocionam e provocam homens, mulheres e crianças. Like dream, Elegante cafona, séria divertida, popular e sofisticada, Madonna é muitas, sempre em transformação. Yeah. <risos> o tempo se tornou também uma excelente compositora, com um raro talento para escolher seus parceiros e produtores. E tudo que fez só como atriz, Madonna não se deu bem. E um pequeno papel em procurando Susan desesperadamente... A Evita o fracasso de todos os outros até o desastre final. pescado está mal. De destino insólito, dirigido por seu marido na época, Guy Ritchie. não parece malo, Seu melhor filme é mesmo o Documentário na cama com uma dona. Com seu casal de filhos biológicos e mais seis africanos adotados... Madonna diz que uma das suas vocações é para mãe. Além de clipes do melhor cinema... A baixinha também é fundadora de uma nova era de mega espetáculos multimídia, como o grande musical do século XXI, unindo os velhos shows da Broadway com os concertos de rock do século passado e alta tecnologia sonora e visual.